É, meus amigos, já estamos aí no ano de 2022 e devemos ter novidades, eu acredito que muito em breve, de Multiversos, joguinho aí feito pela Warner, que vai envolver ali várias propriedades intelectuais da empresa e tudo, e recentemente o cara responsável pela direção do jogo fez um tweet ali acerca de personagens de Mortal Kombat integrando o Multiversos, e é sobre isso que nós vamos comentar aqui com vocês hoje. Eu não estou sozinho, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, é Alanios do Multiverso aqui. Exatamente, rapaz. Alanios, que estava no void temporal da Crônica em um período aí, saiu e está de volta. Voltei e voltei acompanhado com o Zenits. Cara, esse Zenits é muito foda. É brabo, né? E é isso daí, Alanios. O cara postou uma parada ali, meio que tipo. Não querendo dizer, mas querendo dizer sobre personagens de Mortal Kombat envolvendo aí o multiversos e tal E é sobre isso que nós vamos comentar aqui com você. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos Aquele procedimento que você já conhece aí E vamos lá, Alanis. deixa eu trocar nossa tela agora o só começar a entender o que que tá rolando aqui E a gente também discutir um pouquinho, dar a nossa opinião a respeito Vamos lá, estamos aqui com o tweet do Tony Ruin que é o diretor aí responsável pelo multiverso, que tá produzindo o jogo e tudo. Ele comentou aqui recentemente, ó, no dia 30 de dezembro, falando o seguinte, ó: "Definitivamente não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se você fosse escolher dois personagens de Mortal Kombat para poder se juntar ao multiverso, quais vocês escolheriam?". Primeiro de tudo, isso daqui eu tava falando com a Lendas, ó. Isso daqui é balela, tá? Porque o cara falando, definitivamente não tô falando que isso vai acontecer, mas se pudesse escolher, quais vocês, escol mano, Mortal Kombat é um jogo que é uma propriedade intelectual da Warner aí. Tá vindo multiverso que tá trazendo todo mundo. Até a Arya Stark de Game of Thrones o negócio vai ter. E não vai ter personagem de Mortal Kombat nesse meio aí e o cara ainda <risos> me manda uma dessa? Na minha humilde opinião, eu acho que vai ter sim personagem de Mortal Kombat. Ele só não quis confirmar 100% aqui pra poder fazer uma pesquisa de campo. O ponto é que, assim, eu acredito que isso seja até uma forma dele se proteger, né, cara? Se ele chega e fala assim, ó, definitivamente eu não tô falando que isso vai acontecer. Se ele não fala isso, todo mundo sai falando por Aí, ah, o cara falou que vai acontecer ó, o cara aí, Inclusive a empresa Começa a cobrar e fala, ó oh, Você não falou ali no bagulho ali Tá, tá, tá, tá contando, né? Ah, vamos ver se o salário vai gostar aí ele vai falar, não, mano, tô, tô, tô falando Aqui, ó, não tô falando que isso vai Acontecer, porque eu quero proteger o meu Salário e eu quero subir zero Pronto, pode encerrar o vídeo. Mas que isso, mano, já, assim de uma vez já... Eu acho que não é surpresa pra ninguém, né, o Alanis falando que é o Sub-Zero e eu quero o Scorpion, então pronto. Cara, valeu o fumo, Alanis. Já tem os dois personagens que ele tá falando ali, então já era, sacou? É. Mas assim, cara, discorrendo um pouquinho aqui sobre isso que ele tá comentando e tal... Mano, eu acho que é meio óbvio que a gente vai ter sim personagens de Mortal Kombat aparecendo aí no jogo do Multiversos porque não faz sentido não colocar, já que é uma das propriedades mais famosas aí da Warner e tal. E sobre personagens assim que poderiam integrar o roster, pô, eu e o já dissemos aqui os nossos desejos e eu acho que seriam as opções mais óbvias também, padrão, porque são os personagens mais populares do jogo, querendo ou não. Mas tem alguns outros personagens que a gente poderia sim pensar que se encaixariam bem nessa proposta do Multiversos. A gente não sabe se eles vão se ater apenas a dois personagens do Mortal Kombat. Pode ser que mais pra frente eles coloquem mais. Eles coloquem dois inicialmente aqui para dependendo do retorno que tiver aí, a inclusão desses personagens, eles vão trazendo mais aí no futuro, porque eu acredito que esse jogo, Alanis, ele vai levar um bom tempo aí sim no mercado porque ele é um jogo free to play e eles devem cobrar as DLCs. Conforme for o rendimento dele aí após o seu lançamento e tudo, inclusão até mesmo em campeonatos, ih rapaz, eles podem levar esse jogo aí por muito tempo e incluir mais coisas conforme a comunidade vai pedindo, entendeu? Eu já vi campeonatos daquele Smash da Nickelodeon, né? é um jogo que ele é muito competitivo, ele tem até algumas mecânicas ali que são mais bem elaboradas para competição do que o próprio Smash Bros, que ficou anos aí. Tanto que, na verdade, assim, o core dele é focado no, no jogo neutro ali do Smash Bros do GameCube. Lá. Acho que é o Melee, que ficou anos e anos e anos na EVO. Ele tem um core de gameplay muito bom. E aí se o Multiversos for pelo mesmo caminho, trabalhar esse core competitivo ali no gameplay e tal, eu não lembro se eles falaram que vai ter rollback ou não para jogar online. Isso é um ponto essencial para ele ganhar público o Rollback Netcode né, pra poder jogar online com uma baita galera e tudo mais. Então eu acho que se eles focarem por esse lado, eles vão se dar bem. E aí o jogo vai ter popularidade e tal, porque personagens eles já têm. O Batman aqui, que, que eu diga. Eu sou a noite. Ele falou aqui. <risos> e assim, pensando em termos de personagens de Mortal Kombat ali, ele falou pra galera escolher, né? Pra galera opinar lá sobre quais eles gostariam de ver. Muita gente nos comentários falaram Scorpion Sub-Zero, que são os meios padrões assim, mas eu estava até conversando com o Alanius, alguns outros personagens que se encaixariam bem com a proposta de jogabilidade do multiverso aí, por exemplo. É o Liu Kang, também se encaixaria muito bem Com os poderes que ele tem ali, as habilidades de artes marciais e tal Inclusive o próprio Salsicha, mano Ele tem uma skin de Bruce Lee, mano E o Bruce Lee se, se assemelha muito ao Liu Kang, entendeu? Na verdade o Liu Kang foi inspirado no Bruce Lee Então ele se encaixaria muito bem nessa proposta Eu acho que a própria Sônia, O Raiden também, né, Alan? Seria um personagem bem interessante poder integrar aí o roster dos personagens do multiverso, Então, assim... São muitas opções legais, né, mano? O que você acha? Ah, é. ó, Johnny Cage, Liu Kang, Sonya e Raiden. Cabe lindo, assim, ó. Há muito tempo atrás, tinha essa discussão do Sub-Zero entrar no Smash Bros. Porque ele só congela, né? Então, ele não faz nada, assim. É, além de arrancar a cabeça dos outros. Então, <risos> é bem inofensivo. Então nesse sentido, é, eu acredito que se eles fizerem de forma um pouquinho elaborada o arpãozinho do Scorpion ali, que é só não sair sangue. Dá pra colocar até o Scorpion ali na, na parada e tal. Quem que eu acho que não entraria assim? É, eu não gosto do Keino. Pra mim o Keino não entra, o Cabal não entra porque ele bate com duas Rookie Blade é, é o quem não taca a faca no, nos outros, né? O Scorpion podem fazer um lacinho para ele jogar no cara ali. Então ele joga o bagulho, em vez de cravar, ele gira em volta e prende. A parada, cara, que eu vejo é assim: além desses que a gente comentou, que são os principais, né? Vamos dizer assim, do Mortal Kombat 1, né? Os demais que eles fossem colocar não tem um apelo comercial que eles precisariam para esse jogo, eu acredito. Porque, para fãs de Mortal Kombat, eu acho que esses padrões que a gente mencionou. Seriam os ideais. Qualquer coisa além disso, eu acho que já não venderia tão bem. Entendeu? Principalmente para quem tá jogando multiversos. Não pelo Mortal Kombat, mas pelo multiverso Sem dúvida. A gente precisa olhar pelo multiverso O que, que tem no multiverso Qual é o nível de, de agressividade representado ali? Qual é o tipo de personagem que a gente tem que se encaixaria no meio daquele roster e pareceria parte daquele universo? Porque tem, tem personagem que você coloca ali que se você olhar junto com os outros, ele faz parte, ele se mistura. Nesse sentido, Sub-Zero e Scorpion, por exemplo, seriam muito bons porque você tem ali um Batman, que é um cara mascarado E você tem ali o Scorpion, que é um ninja Então você tem essa semelhança Então eles acabam se misturando bem ali no, no, no roster Mas se você pega, por exemplo, o Superman do lado do Kano Huga. É estranho, né, mano, você pensar É, entendeu? É, essas relações precisam ficar muito boas dentro do roster do próprio jogo Pra o cara olhar e falar Esse personagem é de outro lugar Mas ele tá aqui e coube muito bem é, é o porquê do Ryu, por exemplo não é ter aparecido até agora em Mortal Kombat Não é por questão de direitos em específico É porque não casa mesmo, né, mano, a proposta Não casa com a proposta Entanto, o Jason, nossa Igual, eu não consigo imaginar... Eles podem até fazer isso, sei lá, mano. Mas eu não consigo imaginar um Shao Kahn no multiverso, sabe? É estranho, porque o Shao Kahn, ele é conhecido pelo quê? Por sua brutalidade, o cara é muito mal e tudo, né? E o multiverso não é pra ser um jogo assim. Imagina, no, no, no multiverso ali, o Shao Kahn pegando o... O salsicha. O salsicha é certeza que vai estar tá lá, né? Imagina o Shao Kahn pegando o salsicha, assim, ó, pela cara. Tacando no chão, pegando a marreta e... O que, que as criancinhas vão pensar? Não tem Scooby que salve, tá ligado? Exatamente, cara. Então eu acho que não casa, entendeu? Eu acho que... Se eles forem para um caminho assim, onde eles vão colocar personagens de Mortal Kombat, vai ser pros padrões. Por mais que o cara esteja fazendo uma pesquisa de campo aqui, eu acho que ele já tem meio que bem definido ali quem eles querem colocar. Ele só tá perguntando realmente poder saber quais seriam os maiores desejos da comunidade. E assim, a gente deve ter novidades do Multiverso, eu acredito que em breve. Aí o ano já começou e tudo, eu acho que eles não vão demorar muito mais para poder trazer novidades desse jogo pra nós. Assim como a Netherrealm com o seu próximo jogo, não sei, Né? vocês vão esperar algum evento específico? Ou se eles vão, né, supetão, trazer alguma coisa pra gente Vamos aguardar aí os planejamentos poder saber como é que vai ficar E agora a gente quer saber de você, meu querido espectador Espectadora O que vocês acharam aí dessa questão do cara perguntar Quem que a gente gostaria, né, os dois personagens de MK para se juntar o um multiverso Quais para vocês aí seriam os ideais? E se vocês também concordam com o que a gente comentou aqui sobre eles trazerem esses padrões e ter alguns que não combinam com essa proposta. A gente vai adorar ver os comentários de cada um de vocês aí. E novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais é? vamos!